Olá! No encontro de hoje, vamos aprender um pouco sobre a etimologia da inovação. A etimologia é o estudo da origem das palavras. Para fazer esse estudo, é muito importante observarmos a obra de Benoît Godin. Godin é um pesquisador canadense que oferece uma Ampla bibliografia a respeito da inovação. Godin nos mostra, por exemplo, que a inovação é um termo criado por Xenófanes de Colophon. Xenófanes, um grego, escreveu em 354 a.C. um livro muito importante. Esse livro se chama Ways and Means. Para quem não sabe, Ways and Means é o nome do departamento econômico dos países de língua anglo-saxã, porque ele quer dizer formas e meios. Neste livro, nosso querido Xenófanes, que além de outras coisas também era um filósofo, descreve uma forma nova do Estado funcionar num momento crítico para Atenas. Naquele momento, a população de Atenas, cerca de 90 mil pessoas, possuía uma grande maioria de escravos e apenas 10 mil habitantes eram cidadãos atenenses. Outros tantos 20 mil eram donos de terras e proprietários de escravos. Neste momento, numa crise de mão de obra para conseguir pratas nas minas gregas, Colophon tem uma grande ideia. E se concedermos aos estrangeiros uma cidadania tal e qual dos atenenses? Desta forma, poderemos organizar os escravos privados para trabalharem nas minas públicas. Pela primeira vez, Xenófanes propunha um modelo de parceria público-privada. Mesmo assim, ele considerava isso uma diferença no status social de até então. E para celebrar essa diferença, esse novo estatuto social, essa nova proposta, ele criou a palavra keinetomia. Vamos pedir para o Google falar pra a gente. Quenetomia é uma palavra que vem de keynos, novo, novidade, utilizada para definir um novo corte nas pedras, uma forma diferente de cortar as minas de prata. E para esse nome, ele chamou de inovação uma nova forma de estruturar a sociedade a fim de conseguir melhores resultados nas minas estatais com parceria privada. Porém, o próprio Xenófones considerava sua ideia um tanto quanto arriscada. Nos romanos que se seguiram, Cícero, Sênega e muitos outros, a discussão sobre a inovação permaneceu sem entender se ela era negativa ou positiva. Vejamos aqui. Para Platão e Aristóteles, a inovação é usada com um sentido especialmente depreciativo. Platão mesmo diz sobre os imigrantes que infringirem qualquer lei Grega, né? Abre aspas. Mas se ele é condenado por tentar inovar na educação e nas leis, deixe-o morrer. Cícero, no seu trabalho de Império, afirma: Eu sei que o exemplo do que não deve ser feito contra a tradição e o costume dos nossos antepassados. As opiniões desses escritores seguem divergindo o conceito de inovação entre algo positivo e negativo nos séculos que se tem adiante. Isso se altera em 1547, com a proclamação do rei Eduardo VI, isso com apenas oito anos de idade. Ele lançou a Proclamação contra aqueles que inovam. Ela diz, É uma proclamação contra aqueles que fizerem inovação. A partir desse período, e principalmente por conta da igreja cristã, a inovação significa algo muito ruim. É um sinônimo de heresia. Somente a partir do século XVIII, com a Revolução Francesa, que isso se altera. Inovação começa a ter sinônimo de uma coisa boa, nova, uma transformação em tudo que a sociedade representava de ruim, monárquico. Somente a partir do século XVIII e através da burguesia francesa, os conceitos de revolução e inovação adquirem significado positivo, e o espírito da inovação, uma expressão maligna de outros tempos, se torna algo essencial. Bentham, em 1824, já dizia O que quer que seja agora o estabelecimento foi uma vez inovação. A ideia de novidade era a única ideia inicialmente ligada ao termo de inovação e a única expressa diretamente na etimologia. Foi graças a esse espírito de inovação que, em 1858, um economista político de Birmingham, conhecido como William Lucas Sargan, salientou os planos, em particular dos socialistas franceses, para a sociedade inglesa. Planos corajosos de inovação moderna. Para esses inovadores, ele traçou o primeiro termo relacionado a isto. Os franceses burgueses eram os inovadores sociais. Hoje a inovação reflete tão fortemente uma questão econômica ligada ao desenvolvimento tecnológico que a gente esquece que ela é um termo em disputa pela sociedade há mais de dois mil anos. O século XX torna a inovação uma ideologia incontestável. A inovação adquire um caráter positivo e único, em que todos desejam, todos aspiram, individual e coletivamente. Mas quando foi que a inovação deixou de ser temida e indesejada para se tornar um objeto de desejo de toda a população mundial?